Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Um dos erros que a pessoa faz muitas vezes quando está emagrecendo é o fato de ela não querer beber água e não ingerir água no seu corpo. Por quê? Aí o organismo humano vai reter o líquido e deixar a pessoa mais inchada. Beba água, não cometa esse erro quando você está emagrecendo. Beber água é uma coisa muito boa de se fazer. Para não deixar o seu corpo inchado, de fato. Porque daí o seu corpo vai reter esse líquido. Se você ainda não está emagrecendo, saiba que logo logo eu vou te mostrar um blog. E nesse blog tem treinamento